Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Uh, eu atrasei um pouco, um pouco muito, né? Mas eu vou explicar a causa, tá? A causa foi que apareceu um novo aplicativo, uma, uma nova maneira aí de, do Instagram, que era pra colocar o... Uh, se eu queria vídeos, não sei o que, não sei o que, e ele toda hora mostrava essa mensagem. Fiquei quase meia hora mexendo com essa mensagem, instalei, desinstalei, porque eu não sabia mais o que fazer, tá bom? Então, foi por isso. Não... É aquele tal negócio, né, quando a gente é meio... É, não, não, não sabia. Aí, depois deu tudo certo. Desinstalei tudo aquilo e instalei novamente, tá bom? Então, pessoal, vamos começar, vou, né, vamos ver o nosso tempo aí. Boa noite, Janete. Janete já está no, no Face, né Janete? Ela está me vendo por lá e o pessoal do Instagram também. A Lídia aqui no Instagram está entrando, acenando, acenando para vocês. Já, já temos seis pessoas no, no Face e no Instagram o pessoal tá entrando também, a foto fo, fotógrafa Viviane. Tudo bem, Viviane? Alice também tá aí. É, e vamos hoje, Joelma Ramos. Ah, deixa eu falar. Se alguém quiser uma radiestesia. Pelo Instagram, pelo Face não dá, mas pelo Instagram pode me solicitar que eu aceito e eu faço uma radiestesia breve para aquilo que a pessoa está precisando. Né, Beth Kiss, o Elfry, well o El well Free, Frigeli, não sei quem é. Ah, eu já sei, o Wellington, ele tá aí, tá vendo? E a Re... Pessoal, antes de a Janete tá aqui de novo, tá aqui, ela tá lá e tá aqui, né? Pelo visto. Não é outra Janete. Uh, hoje eu quero falar um pouquinho, antes da gente começar a fazer a radiestesia. O Elen, tu tá aí? Um beijo para você também, viu? Uh, antes da gente começar, eu quero parabenizar as crianças, né? Pelo dia das crianças ontem, uh, poder mandar. Um axé forte para mamãe Oxum, para quem é de Oxum. Amo, amo, amo, amo. E para quem é de Nossa Senhora de Aparecida também, né? Então, que estejam todos na luz. E falando de criança, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a tal criança interior que todo mundo fala, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa, me incomoda um pouco isso, sabiam? Eu até falo sempre, para que resgatar a criança interior e não trabalhar essa criança? A gente percebe o seguinte, que muita gente quer resgatar a criança interior, não sei o quê, isso é aquilo, por quê? porque as que querem resgatar, porque foram mimadas, porque não tinham trabalho nenhum, o papai e a mamãe faziam tudo, ofereciam tudo o que eles queriam, não tinha o menor problema, né? Era tudo bonitinho, roupinha, olha como ela dança, felicidade, ela é alegre, ele é assim, é assado, é o meu sonho, é aquela... Então, Aquela criança mimada e que o pai dava tudo, a mãe dava tudo, virou um adulto entorjado, pessoas falsas, insuportáveis. Por quê? Olha, me desculpa, mas eu tenho que falar. Ah, Valdileira, eu também tô com saudade de você, eu sempre te curto, eu vejo você. Eu também tô com muita saudade, viu? Qualquer hora nós vamos nos encontrar lá em Mato Grosso. Então, a Ju também entrou, o Frade está aí também. Ah, oi, boa noite, Ju. Então, o que que eu, o que que eu penso? Outras crianças sofreram, né? Sofreram abuso, sofreram indiferença, foram, né? Viveram num mundo assim. Mais atrofiada e essas crianças, quando elas lembram da infância, elas têm uma outra reação. A Lídia, a Lidiane também tá aí, né, Lidiane? Eu não sou a favor, não. Eu sou a favor, sim, de trabalhar a criança, porque a criança ela ainda se manifesta no adulto como trauma, como bloqueio, como situações, por exemplo. É muito difícil você saber que aquela criança foi muito mimada pelo pai, pela mãe, às vezes até muito mais pelo pai. E ela podia tudo, podia tudo, sabe? E o pai permissivo a deixava porque... e essa criança se tornou um adulto totalmente desconhecido dela mesma porque ela não quer assumir a responsabilidade ela quer fingir que ela é boa que ela consegue tudo eu vou aguardar com qual eu vou, eu vou aí pode aguardar aí no hora eu vou para aí e... então ela, ela se acha, sabe, ela se acha, então tudo dela é isso, é aquela criança, é aquela pessoa que ama todo mundo, ela não sabe nem o que é amor, né? mas ela ama todo mundo, e porque ela precisa puxar as pessoas para o lado dela, para ela se sentir bem, então, gente, pelo amor de Deus e aquelas que sofreram, que tiveram foram abusadas, como eu disse, foram molestadas, que tiveram uma infância até vai de uma certa forma com muita surra, muita persividade, muita muita persivida, muitas pessoas sabe que foram perversas com elas, e crianças que passaram fome então, você percebe a diferença de uma para outra. Aí vem, ah, vamos resgatar a nossa criança interior. Não, você vai ter que educar essa criança interior. Você vai ter que conversar com ela e dizer para ela, hoje você é um adulto. Hoje você é um adulto que tem muita coisa a conquistar na vida. Hoje você é um adulto que vai ter que compreender... Quando na escola você teve algum problema e os outros riram de você, você vai ter que entender porque você não vai poder travar nisso. Você vai ter que compreender que aquela criança, os pais deram para ela o que eles sabiam dar, a separação dos pais, foi a separação do casal, não dos pais, o pai ausente, o pai presente. Então, eu não quero mais aquela criança, eu quero que aquela criança cresça, eu quero que aquela criança me acompanhe, eu quero que aquela criança... Ela escreveu perversidade, eu fiquei confundindo a palavra aqui, né, Janete? Que aquela criança, ela precisa compreender que ali foi uma fase da vida dela e que ela veio através daquele casal ou daquele pai, daquela mãe. Às vezes tem a mãe, o pai já assumiu, então está com um padrasto, às vezes nem sabe com quem está. A mesma coisa, às vezes a mãe né não conseguiu cuidar, deixou a avó cuidando, alguém cuidando. Então, aquela se transforma num adulto muito cheio, muito problemático, vezes, muitos deles às vezes nem aparentam isso, mas se transformam. Então, o que nós temos que fazer? Chegar para aquela criança e falar, olha, eu não quero mais você me incomodando. Uh, vou, a, aquela fase já foi aquela fase já passou hoje nós crescemos nós somos uma pessoa só nós não somos duas pessoas eu, eu não vou ser como você quer que eu a formate você de uma maneira muito né de uma de uma forma muito uh, descontraída de aparências eu não vou ser aquela criança, aquela pessoa e, e ter um caráter aqui e outro ali, ser duas pessoas, né, contidas numa só. E muita gente passa a ser duas pessoas, né? É, ela veste uma roupa e age de outra forma. Então, gente, uh, nós temos que uh, nós temos que ver. Uh, tem, tem uma pessoa aí que está me chamando, Sônia Maria Lambertini. Eu vou pedir solicitação para participar da sua transmissão é, pelo Face. Eu vou pedir para a Sônia, se ela puder, né, ir lá para o Instagram me chamar por lá. É Armin Oficial, tá? Sônia, vai lá e me chama por lá. Tá legal? Então, vamos voltar para a live. Uh, nós não podemos fazer daquela criança um, um, um, um, sabe, um objeto para que nós possamos nos, nos encostar e viver com aqueles traumas, aquelas coisas daquela época. Uma coisa que me incomoda, a Janete está dizendo muito, é eu não ter tido carinho do meu pai. Não lembro de um dia dele ter me pego no colo, né? Ah, tá o Paulo Freitas aí também. Pois é, as pessoas que têm dificuldade em abraçar, Janete, pessoas, sabe, que não tem aquele aconchego no abraço, é porque elas não foram abraçadas pelo pai, é porque o pai, muitas vezes, ele tinha aquela dificuldade também. E por ser, às vezes, assim, crianças, ou, ou como é que é? Drew Lasset, Drew Lasset, é uma coisa assim. É, por aquela criança, então, ele mesmo temia se aproximar dos filhos, né? Eu ouço, assim, muita gente dizer, nossa, o meu pai... Pai, ele fazia de tudo, ele, ele me pegava no colo, ele me abraçava, me beijava as meninas, né? E quando eu fiz os uns oito no, uns ou nove anos, não aconteceu mais. Ele parou com tudo isso e isso me machucou muito. Uh, Sônia Maria também está aí, Lamberti, Lambertini então isso me machucou muito isso foi uma coisa muito pesada para mim eu, eu não gostaria que isso tivesse que isso estivesse acontecendo uh, e por quê porque muitas vezes o próprio pai né ele fala não agora ela está ficando mocinha agora eu não posso fazer isso eu não posso porque ele traz essas ele traz essas essas coisas aí, essas travas lá de trás também. Ele traz essas travas lá de um mundo né, onde ele vivia e que era um mundo malicioso. E esse mundo malicioso boicotou ele de uma certa forma e ele passa a boicotar a filha depois de uma certa faixa etária. É isso mesmo, tinha dificuldade de chegar nele e dar um abraço e dizer que amo muito ele. Sabe por que outra coisa, Janete? Uh, a palavra amor, ela não é muito oferecida, muito ligada aos pais, ela é ligada a um relacionamento sexual. Então, muita gente fala assim, ah, eu preciso de um amor. Né? Eu preciso de um amor. O que é o um amor? É uma paixão? É uma mulher para o homem? É um homem para uma mulher? Bom, não importa se é, como, como que acontece. Eles doam o que receberam às vezes, né? Sim, eles doam o que receberam, mas se eles tiverem um pouco mais de evolução, um pouco mais de consciência, eles falaram, eu não gostei daquilo que eu recebi, então eu não vou doar o que eu recebi. Eu vou doar aquilo que eu gostaria de ter tido mas estão muito travados, e quando se fala em palavra amor, né? Não tive carinho nem conforto quando criança, está aí está no Face, é a Joelma, quando criança, mas isso não me machucou, só acho que amadureci mais cedo. Sim, você acaba, você porque você se sente desamparada, você não se, não se sente protegida. Mas voltando à palavra amor, que eu acho muito importante, né gente? Uh -huh. A palavra amor, ela tem um significado só canalizado para paixão, para coisas entre homem e mulher, para duas pessoas que se amam sexualmente, para falar claro, né? para casais, sejam eles de homossexualidade ou não, mas para casais. Então, quando, como que um pai vai falar para você isso naquela época? Ainda hoje eles falam com uma certa dificuldade. Eu, eu, eu ouço mãe falando, ai, ah, eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu ouço o pai falar, te amo, viu? Mas não é, sabe? É, fica aquela coisa, aquela penumbra no ar. A pessoa acha muito mais simples falar, eu gosto, eu gosto muito de você, do que falar te amo. Porque a palavra amor, ela tem um outro sentido. Então, eu digo assim, o dia que nós perdermos esse tipo de colocar libido na palavra amor, o amor, ele é universal, ele passa a, não, ele passa a ser muito mais do que o um sentimento, porque o sentimento provoca emoções mas ele passa a ser uma força, ela é uma força destemida, ela é uma força realizadora, ela é uma força de você não travar, ela é uma força de você chegar, ela é uma força de doação, ela é uma força que vem de dentro. E se eu não sentir essa força em mim, né, Doca? O Doca tá aí também... Uh, se eu não sentir essa força dentro de mim, se eu não sentir essa força no meu aconchego, né? se eu não sentir essa força vibrando com tudo dentro de mim, eu não tenho como passar para o outro. Porque ela começa por mim. É, ela quer... A Lidiane está aí, eu acho que eu não falei da Lidiane, que é mástica terapeuta também, né? E isso acaba virando, se transformando numa negação de si, né? Ela, ela nega você e, e ela passa a, a transmitir algo falso, que é um falso amor. Então, você fica para trás e você cria um outro eu né? Porque você vai se colocar para trás e quando você se coloca para trás, você vai criar um eu assim, um eu a, o Rodrigo o Rodrigo de Souza também tá aí a Regina, você cria um um, um eu egoico e esse eu egoico ele vai servir ao outro, não deixando você virar tona você transparecer ou você ser transparente como deveria de ser. Então, existe o eu fantasiado, que esse é o que todos vão ver que ele vai na frente, e existe o eu real, né, que ele ele ele tá simplesmente encarnado no seu espírito, mas ele não se manifesta. Então, ali aparecem duas pessoas, né? totalmente distintas, diferentes, mas que elas acham que devem viver dessa forma no mundo, tá Silvia Regina aí também? Boa noite, meu girassol também para você, viu Silvia Regina? É, então, fica, fica essa meleca toda e isso vai criando uma coisa chamada, ó, começando da criança, olha onde nós fomos parar, né? Isso vai criando uma espécie de uma psicopatia, psicopatas, eu não estou dizendo psicopata que quer matar, quer fazer, porque existe uma série de divisões psicopatas, por exemplo, uma menina, uma criança que foi muito mimada, extremamente mimada, ela quer tudo, e ela quer tudo porque ela não se sacia, porque o pai dava tudo, a mãe dava tudo, mas principalmente o pai, devemos separar devemos saber separar o tipo de amor é mas amor não dá para separar e nem tem tipo porque ele é uma força sabe Janete a Dara a Dara, a Dara que a Dara que a Dara que né Eu não sei dizer seu nome desculpa Dara então Cria-se uma psicopatia onde existe um conflito muito grande entre a pessoa ser e a pessoa estar. A pessoa ela está presente no passado e no futuro, né? E ela está presente nessa junção de passado e futuro sem saber como deve agir, né? Andréia, eu vi lá o um nome, mas não sei explicar. É, sem saber em como ela deve agir. É, existe... E a pessoa verdadeira é que ela se esconde atrás dessa, porque se ela for verdadeira, ela pode ser inibida, ela pode ser maltratada. Então, o que ela faz? Ela sufoca a pessoa verdadeira e deixa transparecer a pessoa da psicopatia. Mas, Armin, como que é esse tipo de psicopatia? Tem vários tipos de psicopatas, né? Esse tipo de psicopata, geralmente é assim, se for mulher, vai, dependendo do caso e da criação, ela vai ser uma excelente mãe, uma excelente dona de casa, uma excelente família, uma excelente isso, porque ela, ela vai desenvolver a inteligência dela, a inteligência manipuladora, em demonstrar, subir no palco e demonstrar tudo que ela não é. Por outro lado, como ela se vê? Ela se vê como uma pessoa invejosa, ciumenta, uma pessoa que sofre com o, o, o sucesso dos outros, uma pessoa que queria ser outra pessoa, mas não é, não queria aquele, aquele marido, não queria aquela, aquela situação, mas ela ama, né é, mas, mas ela se perde nesse amor, ela se perde em tudo que esse amor possa oferecer, isso ela chama de amor. Então, ela, ela, uma se esconde atrás da outra e, e, normalmente, quando uma se esconde atrás da outra, a impressão que dá é que a que está velada, a que está escondida atrás da que aparenta, ela está sempre correndo para tal bote, para pegar a que está sendo escondida, para acabar com ela. Então, esse tipo de pessoa, gente, isso aí é fácil de curar, viu? isso aí é fácil de tirar, mas esse tipo de, de pessoa, ela sofre muito. É, são pessoas que se queixam muito, que lastimam muito Uh, mas elas lastimam, como querendo dizer, eu lastimo pelo ser humano que está vivendo esse tipo de vida e, e eu estou sofrendo com isso, ela sofre por causa do cachorro, ela sofre por causa do outro ser humano, ela sofre porque não sei quem aconteceu não sei o que, ela perde o sono por causa do vizinho que morreu, ela perde não sei o que, é tudo, é tudo papo furado, né? mas ela acredita que todo mundo vai acreditar naquilo e que vai aplaudir. É uma psicopatia que pode ser tratada porque esta pessoa, ela tem uma barreira muito forte dela com ela mesma. Ela não se vê. Então, isso vem de uma criança interior. Uma criança que, ao mesmo tempo que ela se sentia querida, vamos dizer, ela tinha aquela outra criança que tinha tudo, ela, ela tinha tudo, é, quer dizer, vamos supor, é só dinheiro? Não. Por exemplo, ela convive com uma criança que tem um pai maravilhoso, que oferece tudo, que é um pai que cuida, e, e, e ela é uma criança que tem um pai que, entre parentes, cuida, né, entre aspas, mas não oferece aquele carinho, aquele amor, aquele tudo que o outro pai oferece, principalmente na questão de liberdade, principalmente aquele pai, aquela mãe, né? na questão de autenticidade e de carinho. Então, ela sabe que aquele carinho que ela está tá recebendo... Gente, só tá caindo aí os negócios que não tem nada a ver, me desculpa, deixa eu tirar. É, que recebe aquele carinho de uma forma é, manipuladora, vocês entenderam? Então, é... é é uma coisa assim muito maluca. Existem muitas pessoas, muitas pessoas que são duas pessoas numa só, né? Desorganizadas e a sensação que predomina normalmente essas pessoas é assim, ela tem uma ansiedade terrível, uma das sensações, ela tem uma ansiedade, ela tem um mal estar, ela tem uma falta de presença, ela tem uma insegurança muito grande, mas por detrás tem aquela criatura que não deixa ela ter sossego, Porém, ela quer o sossego, quer ser livre, quer sair, fazer tudo que ela tem de direito. Unhas de gato também está aí, é, GNA, Lau, ponto Lau também entrou. É, e ela quer fazer tudo que ela tem de direito, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela precisa né, manipular o mundo exterior. Ah, Kodaks médica, né? Também tá aí. Gente, um abraço pra todos que estão entrando. Então, agora eu vou dizer, se alguém quiser uma radiestesia breve, quer assim, tipo assim, ai, Armin, eu quero vender minha casa, não consigo. Será que tem alguma coisa amarrando? Vou fazer uma radiestesia pra ver o que é. Ai, Armin, eu tô desconfiada. Eu não sei, eu sinto uma dor constante, vamos dizer, no estômago, vai, um exemplo. Então, o que será isso? Será que é emocional? Eu vou nos médicos, nunca dá nada. Ai, eu tenho, eu tenho, aí vem a outra, pensamentos repetitivos. Né? A síndrome do pensamento repetitivo é terrível, porque a pessoa não quer mais pensar. Então, nós podemos fazer uma radiestesia né, para dar uma amenizada, para dar uma, né, uma, uma mudança e talvez até dar uma dica para a pessoa por que, que ela está com aqueles pensamentos repetitivos. Gente, o pensamento repetitivo, por exemplo, como falo com você no privado? Então, você precisa ligar para mim pelo WhatsApp. Eu vou colocar o número, agora eu não consigo escrever, mas eu vou falar o número. Vai lá, pega uma canetinha, pega um lápis e um pedaço de papel que eu vou dar o número, tá? Monhas de gato. Eu tenho atendimento online, tenho atendimento presencial. É muito bom, vocês vão gostar muito. Gente, meu trabalho é excelente e eu vou dar cursos agora, tá? No final do mês, curso de energia fria. Eu tenho aí no banner, a hora que sair, tem o banner que tá passando tudo direitinho as datas do curso para vocês se inscreverem e, e o presencial é só para quatro pessoas, só. Não dá para pôr mais que ainda nós estamos assim com todas as regras, né, não vamos exagerar, né, porque deu verde, não é por isso que, que nós vamos exagerar. É, e também no online, né, que eu faço, eu acho que eu até vou fazer pelo Zoom, olha aí, alguém mandou, a Claudete, né, a Claudete mandou uma figurinha bonita, então eu faço pelos 1, dá para fazer para quatro pessoas também. Caso vocês queiram, é só entrar em contato comigo. Eu vou passar o um número agora. Ari Lima também tá aí, né, Ari Lima. Ari Lima. <risos> Se quiser falar o número, eu escrevo, legal. Pode chamar por você, viu, Ari? É, no, é eu tô, aqui é São Paulo, 11, né, código de área. 9 9675 5250 é o meu celular e WhatsApp. Esse que eu tô falando com vocês. Então, assim que terminar a live, já se alguém quiser entrar hoje em contato amanhã, não tem o menor problema. Então é 11 99675 5250. Se alguém quiser fazer agora, gente, é bom. Porque aí todo mundo vai ver um pouquinho do que é o meu trabalho, né? Se você não conseguir, por exemplo, vamos supor, ah, eu não quero falar, não, não tô com vontade. Então, aqui no Face ou aqui no Instagram, ah, olha aí, a Janete já pôs, viu, Ari? O Ari também já vai pôr, já, já. É, a Armin, isso mesmo. Então, <risos> obrigada, Ju, Obrigada, Janete. Ah, então, pode chamar, eu faço, pode perguntar, fazer uma pergunta, porque nós, nós, a gente começa a falar uma coisa vai parar em outra, daqui a pouco já está em outra, uma coisa puxa a outra, né? Em suma, pessoas que têm pensamentos repetitivos, por exemplo, como, como lidar com isso, né? Isso aí é muito importante vocês saberem. Pensamento repetitivo é uma síndrome, onde 70%, 80% das pessoas têm, quando elas trazem dentro delas situações, primeiro ansiedade, ansiedade fortíssima, situações que elas não conseguem sair daquilo, e aquele pensamento fica atormentando por muito tempo. Eu gosto muito de seus ensinamentos. Não, obrigada, Janete. E aquilo fica atormentando a pessoa. Sempre. Sabe, vocês podem ver que esses pensamentos repetitivos, um deles é muito forte na criança interior. Quando eu era pequena... Quando eu era pequena, me lembro daquele dia, a criança começa a visualizar. Gente, vocês sabem que eu descobri uma coisa? A ansiedade é terrível. Nossa, gente, a síndrome da ansiedade, ela provoca pensamento repetitivo, angústia, desespero. É, querer solucionar, a pessoa se perde, começa sabe, da mal-estar, ela, ela não sabe qual coisa ela vai fazer. Algumas pessoas passam até ficar desastradas, né? Outras não, mas elas, elas não conseguem, sabe, resolver tudo. E, e o que, que é esse tudo? Ela, ela não tem o tudo nas mãos porque está no pensamento e, e é uma coisa assim, terrível. Eu, tem pessoas que elas chegam a ponto de você estar tá conversando... Beijo, minha mestra. Beijo para você também. É, ela chega a ponto de ficar assim. Às vezes você está conversando, ela olha para você... O pensamento dela está no Japão, entendeu? Ou está no Jalapão. Mas ela, ela não está presente. E ela finge que está ouvindo e o olhar dela está perdido. É, o pensamento repetitivo, aquela pessoa fez isso. Quando eu era criança, eu já passei por isso. Aí eu fico traumatizada. Eu não sei como mexer com essas coisas. Olha o Messi aí. Oi, Messi. O Jura mandou um abraço para você. Eu já estive lá. Né, ele mandou um abraço para você. Ele falou que você ligou, que vocês conversaram bastante, né? Então tá dado um abraço para você. Ah, então ah, o meu irmão tem compulsão alimentar por causa da ansiedade? Sim, a ansiedade provoca tudo, compulsão alimentar pensamentos totalmente é, doidos, malucos, pensamentos que trazem a infância de volta. O Messi sabe disso, né Messi? Você não tudo você coloca em situações da infância. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vai. Você sabe que maníaco é mania de roubar? A pessoa ela não rouba coisas caras, ela, rouba, ela quer roubar o afeto do outro. Porque ela acha que todo mundo tem obrigação de gostar dela, fazer tudo o que ela quer. Na manipulação, pessoas que foram muito mimadas ou pessoas que foram muito de olhar o que outro tinha e ela não tinha. Então o outro tinha o afeto, mas é muito ligado à questão afetiva mesmo, não material, tá? Então essas pessoas elas têm um sofrimento, uma tortura e é, é uma ansiedade e aquela e elas montam na cabeça delas detalhes de de manipulação de como aprontar com alguém sem ninguém perceber, do jeito que elas roubam. Elas roubam, às vezes, uma caixa de fósforo, maneira de falar. Mas que você vai perceber que foi roubado. Porque aquela caixa de fósforo continha lá dentro um recado que alguém um dia te escreveu com carinho e ela pegou aquilo para ela. Porque ela quer o seu carinho. Como você não dá, ela vai roubar aquilo que você quer. Ou ela quer, ela precisa, ela bateu o olho em alguma coisa, ela precisa ganhar aquilo. Então, ela vai lá e rouba. Então, ela guarda aquilo para ela, por quê? Porque aquilo precisa vir assim, sem comprar. Ela precisa daquele negócio lá. É, por exemplo, é... lembrar de coisas boas, que a Janete está falando da infância, quando era criança, é ótimo. Só que você lembra de uma coisa boa, muitas vezes, Janete, atrás daquelas coisas boas, vem um monte de coisa que não é boa também, né? Aí você vai lembrar disso e daquilo. E, e, e o que, que é uma coisa boa? Às vezes é uma coisa... A coisa boa, ela não é traumática, ela fica só como uma lembrança. Mas atrás da coisa boa, sempre tem um trauma, na maioria das vezes, né? Tem o um trauma, tem um bloqueio, tem uma crença, tem valores distorcidos, tem muita coisa negativa atrás. Vocês vejam bem, é, é, é engraçado que eu, aí no Facebook, no Instagram... Gente, o que o pessoal está postando de foto de quando era criança, a necessidade que elas têm, que as pessoas têm, de provar que elas foram criança, de provar que elas viveram aquilo, sabe? Aquela foto que às vezes representa um carinho que ela não teve um carinho que ela não percebeu, um carinho que ela não, não, não, não, não trouxe à tona. Então, muitas vezes, a criança, né, você põe a criança porque você precisa dar um destaque para ela receber hoje o que ela não recebeu ali atrás. Por exemplo, pessoas que têm a compulsão por alimentar pela ansiedade, né? Porque ela tá sempre com vazio interior, ela tá com vazio interior. Então, ela precisa preencher aquele vazio com alimentação. E, e muitas vezes, essa alimentação, Ju, é uma alimentação que aquela criatura não teve, né? que ela não teve quando era criança. Então, a ansiedade dela era dizer assim, eu não quero mais me sentir desprezado ou me sentir com fome ou com vontade de comer algo. Quando eu crescer, eu vou comprar tudo aquilo para mim. Todo mundo foi criança, mas nem todo mundo teve infância. Sim! A maioria, sabe, a gente coloca muito assim, olha, eu tive infância, eu pulei corda, eu pulei muita corda, de bater em dois e de pôr para cá, para lá, bambolê, na minha época tinha bambolê, de brincar de amarelinha, de brincar de queimada, queima de roda, nossa, nós brincávamos na rua e era muito gostoso, né? porque fazia as tarefas de casa, as tarefas de lição, depois ia brincar e talvez às vezes nem fazia tarefa, podia brincar. Era muito bom, mas sempre atrás de uma lembrança boa, vem um trauma, vem uma situação, sabe, vem alguma coisa que é muito negativa. Vocês já observaram? Tem pessoas que mentem, né? Elas mentem como elas mentiam para o pai e para a mãe. Elas não. Elas não tinham. Elas não tinham, assim, uma forma de lidar com aquilo que elas queriam se não fosse pela mentira. Então a mentira passa a ser, assim, um, um dizer não sem falar não inventar uma coisa para sair daquela situação. É engraçado isso, né? Então as pessoas fazem muito isso, que não que não deixa de ser uma forma de se defender. Outras atacam para se defenderem. Outras são dissimuladas demais. Nesse caso de muito mimada, muito mimada, acaba né, sendo uma pessoa dissimulada, e ela para ganhar o um afeto de todos, ela mostra um falso afeto, são pessoas de, de caráter duplo, né é aquilo que eu digo, não é nem de caráter, são duas pessoas distintas numa só. Então, a, a, o conflito, se, você, se a pessoa tiver muito conflito interno, aquela é razão, é emoção, é coração, sabe a pessoa que fica brigando se aquilo é razão, se não é? A pessoa que tem uma coisa que o outro não tem, ela às vezes fala, será que eu... né Fica pensando. Pessoas que falam a mesma coisa mil vezes, Precisa analisar, porque a vida toca para frente, entendeu? A vida não é parada. A vida quer movimento, a vida quer ação, a vida quer todo um, todo um contexto que seja de ação. Tá? Tem pessoas de mau caráter mesmo, muitas, não são poucas, muitas, e eu vou dizer outra coisa para vocês, não se confundam, viu? Porque aquela que vocês, às vezes, dizem, pensam que tem caráter, que são pessoas persuasivas, são pessoas com carismáticas. Por que elas são carismáticas? Porque elas vêm brincando, ajudam todo mundo, puxam um rebanho de outras pessoas... São pessoas manipuladoras, não são de muito caráter, não. Aquela pessoa, ela não vai te desejar bem, mas ela sempre chora com você. A pessoa que te deseja bem, ela não chora com você. Ela espera você chorar para depois conversar. Ela permite que você coloque aquilo para fora. Ela não chora junto. Sabe por quê? Quem chora junto está chorando por ela, não pelo outro. Sabe aquelas pessoas que não podem nem ouvir falar em velório, já tá chorando? Ela tá chorando por ela, pela deformidade dela. A maioria desconstrói por não saber construir. Então, ela, destrou, ela desconstrói o pouco que foi construído para ela. Precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Conheço muitas pessoas assim, tá cheia é o que não falta, gente. É o que não falta. Olha só. Essa pandemia, a quarentena, o isolamento. Eu quase não fiquei isolada não, tá? Tô confessando pra vocês. Imagina para me segurar aqui em casa. Eu adoro minha casa, adoro. Nossa, eu chego aqui, eu já fiz esse canto da conversa com vocês, né? Em breve eu quero voltar lá pro meu consultório de novo. Então... A... Chamada de vídeo, ai meu Deus do céu. É, em breve eu quero voltar para o meu consultório de novo. É, e, e quando... Gente do céu. E quando eu voltar para o meu consultório de novo, né? Eu quero que eu vou falar para o Vladimir e logo logo Jura também vai estar tá com a gente eventualmente. Então, sabe, a gente consegue é, desenvolver mais, mas eu não fiz muito, não. Eu, eu, eu me cuido, eu uso minha máscara, uso todo o né, paramento como necessário. Mas olha, gente, eu vou falar. Eu ia em mercado, como eu vou até hoje, vou na feira, vou passear, vou na Paulista... Curto, atendo pra caramba, vou na Feirinha da Liberdade de vez em quando, vou comprar meus cristais, vou preparar as minhas frequências maravilhosas. Gente, eu tô fazendo umas frequências que eu faço com a radiestesia, vocês não têm ideia mexe, sabe, tira aquela, aquelas coisas ruins que você tem dentro de você. São frequências mesmo de pôr na, na boca né, das borrifadas, aquele emocional carregado, pesado, que fica atormentando. Vocês não têm ideia, quando você... Eu, eu trabalho a frequência na radiestesia com a energia fria vibracional curadora. Quando eu começo a aplicar, o pêndulo, a energia fria vai entrando e o pêndulo vai fazendo todo um trabalho em volta. Eu ponho em cima de um gráfico que eu tenho e vai mostrando tudo que a pessoa tem. Aí, a pessoa, eu dou para a pessoa, né? Ela usa aquilo com a muda. Eu estou atendendo agora uma pessoa que ela tem zumbido, que o zumbido é tão alto nos dois ouvidos, é, que chega assim a ela não ouvir mais nada que tem fora. Vocês imaginem o sofrimento dessa pessoa. A Sasso entrou também, a Júlia tá aí. Oi, Júlia, da Mirante, tudo bom com você? Então, vocês é, não têm ideia da dificuldade que é da pessoa, né? Aí eu, ela foi especialista. Ela disse que correu mais que sem especialistas, de to, desde neurologia, todos, todos, todos que, dente, tudo, tudo, tudo, olho, nariz, boca, blá, blá, blá. Não, não teve jeito. Nós fizemos, eu estou na segunda sessão com ela. Na primeira sessão, assim que eu comecei a aplicar radiestesia, com energia fria, mas eu aplicava ao mesmo tempo que eu ia conversando com ela. Porque eu precisava conversar para ela destravar o que estava travado. A Denízia também está aí no Face, a Rosângela Isabel também no Face. né? Tem alguém me chamando no Face, mas eu não sei aceitar. Por isso que eu não vou pegar. né? É, então... À medida que eu ia conversando, que a radiestesia me apontava e a energia fria estava funcionando, eu estava conversando, mexendo com o subconsciente, eu cheguei no ponto. Ela não conseguia mais ouvir a voz do pai dela. né? E eu comecei a falar, então não vou entrar em detalhes. Quando começou a mexer nisso, lógico que deu que não é nada físico, é emocional. Ela começou a confundir a voz do pai com a voz do marido, vocês acreditam? É, não que ela não se dê bem, é um casal que se dá muito bem, só que em alguns momentos ele falava igual o pai dela. E aquilo comece... ela, e ela então aumentava mais o volume para ela não ouvir a voz dele e entrar em pânico, e desespero, como ela entrava com o pai. Aí ela falou assim pra mim, mas eu não contei pra ela. Primeiro eu observei. Ela falou, ah, meu, eu não sei o que tá acontecendo, que tá diminuindo o volume, tá diminuindo. A tontura parou, porque ela, ela chega a ter tonturas mesmo de rodar tudo de sol." Aí ela falou assim, ah, meu, eu não sei o que tá acontecendo, mas diminuiu muito. E é uma coisa que eu não, não tenho isso há mais que 10, 12 anos. Que eu Estou convivendo com esse desespero dentro de mim. Tá, aí eu percebi o que, que era e avisei a ela. Falei, não vai se animando não, vamos fazer a outra sessão, vamos ver o que vai dar. Quando chegou na outra, ela me deu retorno, ela falou ai, dois dias foi ótimo, aí voltou tudo de novo. Não voltou como era, mas voltou, né, a tontura não sei o quê. Aí eu atendi. E comecei a enviar uns, uns desses, mas dessas frequências que eu estou manipulando, que eu estou fazendo. Depois eu vou explicar direitinho, veja, né, o Jura também tem, também tem e, é, e é com ele que nós estamos aplicando isso. Vocês não acreditam, gente. A primeira tomada da frequência que ela pôs. Sem conversar, sem nada comigo, já começou a diminuir. Então, eu atendi essa semana. Ela falou que já, eu, durante esse período, eu mandei. E ela falou já diminuiu. Ela é lá de Goiás. O negócio está sendo fantástico e vários outros casos então caso vocês queiram essas frequências vocês não precisam fazer mas vocês precisam passar por uma consulta e uma sessão pelo menos né para a gente poder desenvolver bem essa frequência com vocês são eu coloco no eu coloco nesses nessas garrafinhas né e você borrifa é uma a, a frequência o líquido né, que vai não é daqui, vem do Canadá, vem do Canadá, e vocês não têm ideia do que é aquilo junto com a frequência que a gente coloca. A Alessandra, a Rosângela a Isabel tá aí também, a Alessandra JM, nossa, um monte de coraçãozinho, um monte de coisa bonita que ela me mandou, que bom! Então, façam isso, vocês querem uma frequência, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, né? falem comigo. Eu tô achando que hoje ninguém quer participar da minha da live. Pessoal, acho que tem um pouco de receita. Vidro de, de homeopatia, sim. São aqueles vidros, né, de, de uh, cor marronzinha. Vem ali. A Sônia Maria também tá aí. Então gente, são coisas assim que estão acontecendo, né, Alessandra? A Alessandra, Alessandra de Araras. Agora que eu vi que é você, Ale. A Ale viu essas frequências, né, Alê? Você viu ali no sábado, né? Fomos comer comida armênia todos juntos. Foi muito bom. Ah, recebemos massagem, eu, Jura. Nossa. Foi foi maravilhoso e depois fomos comer comida armênia numa, né, na Irana, aí pertinho. Então, gente, é vale eu e o Robson vimos sim. Olha lá, ela, ela viu o efeito, ela tá falando, Alessandra. Mara, maravilha, né, Ale? Então, eles viram as frequências. Eu vou mandar uma para você, eu tenho tido cura. Ah, ela tá dando depoimento aí, a Alessandra. Ela disse que deu cura. Eu passei por sessões. Ela tá dando um depoimento legal, ó lá. É, ela fez as sessões comigo, né? E na, ainda não tava trabalhando com as frequências. Agora eu estou. Eu vou te mandar mais uma frequência, tá? Gente, eu vou confessar para vocês. Por hoje eu vou parar. Eu tô um pouquinho cansada, corri muito e Daniela Vieira Pérez, tenho hora marcada com você, semana que vem. É mesmo, Daniela? Daniela, você tem hora marcada? Nem sei a agenda tá tão cheia. Daniela, você marcou para semana que vem? Eu vou ver lá, tá bom? Mas em todo caso eu vou te ver lá no WhatsApp, porque eu, eu ponho muita gente eu não sei quem é. Aí eu fico sabendo direitinho. Você tem para quando da semana que vem? Sônia Maria Lambertini. Armin, por favor, me ajude. Meu amado marido, Valdemir Pio de Oliveira, faleceu em 14 de 8 agora, ah, de 2019. E desde então minha vida... Está sem sentido. Essas frequências me ajudarão? Com certeza. Com certeza vão te ajudar. E ajudam muito. Porque, você veja bem, o seu marido já foi. O que eu percebo, assim, que você me falou, me veio de imediato na cabeça. Né, Sônia? Né, Sônia? me veio assim de imediato na cabeça, é que ele tá precisando subir, né, evoluir, ele ficar melhor e ele está preso, né, por você. E desde então, tem alguma coisa que tá emperrada na tua vida, materialmente falando você precisa sair dessa, urgentemente. Porque a hora que ele conseguir desvincular, cortar esse cordão, que não é um cordão, mas é, energeticamente é, esse cordão, essa âncora que está segurando ele, por você achar que tua vida não tem mais sentido sem ele, é assim, uh, está aprendendo muito ele aqui. Então, e começa a atrapalhar e danificar uma série de coisas em você. Você pode até entrar em depressão profunda e, e sem perceber, você antecipar uma situação que não era o seu momento. Entendeu? Gente, nós temos que aprender uma coisa. Ninguém é grudado em ninguém, nós precisamos aprender a amar livres, conviver, sentir falta, nossa, sem dúvida, a gente sente, ninguém é de pedra, mas grudar, vocês querem ver uma coisa, Deus Zeni também está aí, boa noite para você também, vocês querem ver uma coisa que me, me incomoda um pouco? Ah, sim preciso resolver débitos que ficaram então me procurem a gente faz uma sessão e eu mando essa, essa frequência você vem buscar né melhor que eu prefiro com a pessoa ali eu faço Vocês, olha e agora eu tô eu vou trabalhar também com ervas eu já peguei um monte de ervas frescas eu vou desenvolver um trabalho com ervas também. Tá vindo tudo isso junto com a energia fria, sabe? Coisas muito boas. Mas voltando ao que eu tava dizendo, sabe aquela família agarrada? As filhas sempre grudadas com a mãe, a mãe com as filhas, traz os maridos, fica com aquela mãe também. Sou a MS. Daniela Vieira Pérez. Eu vou te ver lá, Daniela. Eu tô, tô, tô com a agenda um pouquinho distante de mim. Mas eu te acho, viu, Daniela? Eu vou escrever aqui. Daniela, vai ser tua primeira consulta, Dani? Vieira Pérez. Eu não sei... <risos> Ah, você é de Mato Grosso do Sul. Eu não sei, eu não tô me lembrando de você, Daniela. Eu vou te achar lá. Você marcou consulta comigo. Entra de novo em contato assim que terminar a live. Entra em contato de novo pelo, pelo meu WhatsApp, tá bom? Vai ficar mais fácil. Eu tô meio, meio, meio confusa agora. A Julis também tá aí, tá entrou, ah, você fez <cum> com ela, então. Eu agora não tô lembrada do que eu tava falando, fugiu. Mas, estou sentindo dor no quadril, na parte do, do quadril, dá para curar com a frequência? Ajuda bastante, depende, olha, é, o que que ele faz? ele atinge aquele ponto que está com uma certa deformidade e ele vai colocando essa energia, né, essa frequência energética que dá sustentação para o seu quadril. E quando vem a sustentação para o quadril, você mesma começa a sentir o um alongamento, entendeu? E ele vai ajudando nesse alongamento, juntamente com a frequência. O alongamento provoca isso, porque ele é feito por cima de gráficos Uh, e, a, e, a, e a sensação de dor. E essa dor vai realmente eliminando. Vai eliminando, isso eu te garanto. Amém minha consulta. Drill Lassete. Gente, quem será o Drillete? Peraí, foi, foi com você que foi ontem, Drill? Eu acho que foi com você, né? Você é de Goi... você tá em Santa Catarina, não é isso? A Sônia também está aí, aquela família agarrada. Eu estava falando da família agarrada. Você quer ver? Está todo mundo junto, todo mundo junto. Vai um para Manaus, vai a família inteira. Vai outro para vamos pra, vai a família inteira. Não se desgrudam. A Sandra também está aí. Sabe o que acontece? Numa hora onde houver o corte, porque o corte vai haver. Eu não estou dizendo que.